Ouvindo isso, Jesus disse, esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava.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 Responderam, vem ver Senhor, e Jesus chorou Então os judeus disseram, vede como ele o amava Alguns deles porém diziam, este que abriu os olhos ao cego Não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal, está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, ó oh, Pai, eu te dou graças porque me ouviste, eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora, o morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vossa Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém. Amém Irmãos e irmãs Estamos caminhando para o fim da quaresma Que nos indica o tríduo pascal A paixão, morte e ressurreição do Senhor E nos últimos três finais de semana Nós vimos os encontros que Jesus teve, que nos lembram a caminhada dos primeiros cristãos que nesse tempo da quaresma também preparavam aqueles que receberiam o batismo. E nós vemos então três símbolos do batismo que surgem nestes últimos três domingos. A água, a luz e a vida. A água no encontro de Jesus com a Samaritana. A luz no último domingo, com o cego que foi curado por Jesus e agora passa a enxergar a vida por meio de uma nova luz. E por fim, hoje, Lázaro, que volta a viver ressuscitado por Jesus. Cristo é esta água que sacia a nossa sede de eternidade. Ele é a luz que vem banir todas as trevas do erro. Ele é a própria vida com a ressurreição que ele nos oferece, abrindo-nos o caminho para a vida em Deus na eternidade. Tudo hoje vai nos falar sobre a vida. E nós vimos que Ezequiel, já na primeira leitura, tem uma visão anunciando o Deus da vida. Ele vê como que ossos que estão ressequidos e que agora começam a ser reerguidos, como esqueletos mesmo. Deus sopra sobre esses ossos o seu espírito de vida e eles passam agora a ter carne e se tornam gente. Esta figura, esta imagem, representava o povo para o qual Ezequiel falava naquele tempo. Que era um povo que estava desesperado, um povo que estava acabrunhado, como que ossos secos. E Deus devolve a esperança. Deus mostra que Ele não abandona, que Ele está com aquele povo. Deus reergue estas pessoas que nele confiam É a força da vida O Espírito soprado sobre cada pessoa É o sinal da presença de Deus O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo É aquele que está em nós É aquele que também nos ressuscitará Quando nós morrermos E assim... Com Cristo ressurgimos Jesus no Evangelho se apresenta hoje como o Senhor da vida. É Ele quem dá o Espírito da vida. E nós vemos esta cena de Jesus que fica sabendo do seu amigo que está doente, mas Jesus espera por dois dias. Será que Jesus negligenciou? Não se preocupou? Fez pouco caso? Não. Não. Para tudo existe um propósito, Jesus ele espera um pouco e nem sempre é fácil nós vivemos as demoras de Deus, esperarmos pela sua ação, contudo Deus tem sempre algo a nos mostrar, ele então vai para a Judéia e os seus discípulos estranham Por que o Senhor tardou daquela maneira E ele se depara com um velório Ali está Marta e Maria Chorando a morte de seu irmão E nós vemos que no luto Cada uma delas reage de uma maneira Marta, de um espírito mais prático e ativo Se levanta, assim que fica sabendo que Jesus está ali E fala, Senhor, se o Senhor estivesse... Aqui antes meu irmão não teria morrido Maria por sua vez É aquela que fica sentada na casa Adota, É tamanha que ela não consegue nem mesmo se levantar Cada um vive o luto à sua maneira Alguns com questionamento Outros Talvez se recolhendo mas neste momento nós vemos que Jesus mostra que esta enfermidade é para a glória de Deus. Não que Deus seja autor da enfermidade, seria um erro nós atribuímos alguma doença a Deus, como Deus que enviou. Não, existem diversas razões que fazem com que uma doença surja, se origine. Seria injusto nós falarmos que é Deus. Gente, olha o estresse com o qual esta geração vive. Olha a forma como nós nos alimentamos. Olha só o que nós estamos, aqui nós estamos expostos a radiação, a tantas coisas. E você ainda acredita que é Deus? Outras enfermidades surgem. Por conta do emocional, que às vezes não é pode minar a nossa imunidade, nós ficamos reféns né, daquilo que é próprio da natureza humana e dizemos ainda que é Deus. Mas, mesmo numa situação de enfermidade, Deus se manifesta se utilizando disso. Assim como ele fez naquele caso de Lázaro. Mas você pode dizer assim, mas no final das contas Lázaro morreu, então Jesus vai mostrar que aquela morte agora será uma ocasião que ele vai manifestar a vida, prefigurando o que vai acontecer na ressurreição, mas antes disso Jesus ele dá atenção para aqueles que ainda estão vivos ali diante dele, não é? E ele extrai de Marta uma profissão de fé. Jesus diz que ele ressuscitará aquele que agora partiu. E ela diz, Senhor, eu acredito sim que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus vai declarar, eu sou a ressurreição, e a vida, crês nisto? Esta mulher crê Ela está abalada, ela indagou Jesus Mas ao final de tudo ela crê E algumas pessoas falam assim Padre, no luto eu briguei com Deus Eu falei, a gente só briga com quem existe Então você acredita nele não que se deva brigar com Deus, mas naquele instante de tamanha dor, nós clamamos a Ele, não é? Então é um sinal que nós estamos buscando a Ele. Depois de uma outra fase, a nossa fé vai nos mostrando tudo que precisa ser reorganizado dentro de nós e que talvez naquele momento não é? esteja desordenado e que aos poucos vai se encaixando. É assim o luto para muitas pessoas e Jesus se manifesta, Deus humanado, é um trecho tão pequenininho e tão significativo e Jesus chorou, Jesus ele se move de compaixão, ele se comove, meu irmão, ali havia muitas pessoas que estavam chorando, mas de desespero e às vezes alguns choros são de culpa por aquilo que não se fez, são de medo, porque quando alguém parte, nós naturalmente pensamos também na nossa finitude nesta terra. Né? Choros de desesperança, mas Jesus também chora. A diferença é que o choro de Jesus é de afeto, é de amor. Não há problema nenhum em chorar. Não é sinal de fraqueza, mas depende de como se chora. Jesus traz no seu choro toda a consideração que ele tem por seu amigo Lázaro, mas ele também traz a esperança da ressurreição. Por isso que ele faz aquela oração ao Pai. E ele então ordena a Lázaro, Lázaro, vem para fora, mas antes disso... Foi preciso que ele ordenasse àqueles que estavam ali que removessem a, removessem a pedra. Depois, então, ele vai dizer para Lázaro, vem para fora. E Marta vai, nesse momento, falar, Senhor, mas já está com um cheiro forte, faz quatro dias. Meu irmão, que pedra é esta que precisa ser removida na nossa vida nos sinais de morte, talvez na vida de alguns casais seja a falta de perdão que agora está criando uma barreira entre um cônjuge e outro e que precisa agora ser tirada da frente, quem sabe na vida de alguns jovens a pedra seja a droga e literalmente uma pedra, quando se foge da vida por medo ou na tentativa de amenizar dores, faltas, lacunas e a pessoa então procura um prazer, uma euforia ou em alguns casos até mesmo um relaxamento, não é? E se torna refém daquilo e vai morrendo em vida Morrendo para os projetos futuros, morrendo para os sonhos Vai matando a sua alma Esta pedra precisa ser retirada Justamente para que a vida possa ressurgir novamente Com esperança, com toda a potência do viver Das possibilidades que estão à frente Para muitos, quem sabe esta pedra esteja presente na vida em comunidade, na vida em sociedade, quando existem fofocas e tantas outras coisas que vão matando a unidade entre as pessoas, é uma coisa que se diz ali, depois vai aumentando lá, depois se distorce completamente a colar, quando a gente vê, a gente matou as pessoas dentro de nós e nem sempre por aquilo que elas fizeram, mas por aquilo que disseram delas e nós compramos aquela ideia para nós. E dentro de nós vai se acumulando né, várias valas de, de um cemitério de pessoas que nós anulamos na nossa vida. Esta pedra não pode ficar na nossa frente, precisa ser removida, precisa nos dar acesso... Ao outro com compaixão, com tentativa de compreensão, de amor, de misericórdia. E assim Jesus diz, vem para fora Lázaro. Fala com voz forte. Assim como diz também para tantas pessoas, saia dessa situação. Não é possível mais ficar assim. Algumas pessoas às vezes ficam em algumas situações como vítimas. E esse é um ganho secundário. Ainda que ela saiba que aquilo não leva a nada Que aquilo está destruindo a vida dela É mais cômodo ficar como vítima de uma situação Do que dar um passo para sair Por isso que Jesus diz vem, vem para fora É preciso olhar agora de outro ângulo E nós vemos que Jesus vai depois ordenar Aqueles que estão juntos Presenciando a ressurreição de Lázaro Lázaro está enfaixado como uma múmia e tem no seu rosto um tecido E Jesus diz, desataio, o para que ele possa caminhar Tem pessoas que às vezes mesmo seguindo o chamado de Jesus De tentar sair de uma situação, sozinhas não conseguem Sua visão ainda é muito curta e precisa de outros que o ajudem a enxergar enxergar o amor de Deus, enxergar um caminho, uma direção. É daí que entra a comunidade, que tem que retirar essas vendas do outro. Mas isso nos lembra uma outra passagem bíblica, aquela mesma em que Jesus diz assim, antes de retirar o cisco do olho do teu irmão, retira a trave que está no teu olho. Somente quem faz a experiência de Jesus ressuscitado, pode ajudar as pessoas a encontrar-se com esse Jesus, fazendo com que elas enxerguem. Jesus é aquele que nos promete a vida sem fim. Mas ao longo da nossa caminhada terrestre, nós fazemos uma experiência de constante morte e ressurreição. No batismo nós morremos com Jesus e ressuscitamos com ele para uma vida nova. Quando você renuncia a algo, você tem que morrer um pouco para si mesmo, para que possa renascer um homem e uma mulher novos. Existem outras mortes na nossa vida que são muito difíceis, situações de crise, outras coisas que parecem assim, infortúnios, parece até castigo de Deus, mas na verdade, às vezes são consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, quando não, são oportunidades de nós renovarmos a nossa vida e as coisas. É a dinâmica da morte e vida constante. E se nós vivemos isso ao longo dessa vida, no dia em que nós partirmos desta terra, daí na morte mesmo, não é? Do nosso corpo, no desfalecimento nosso, vamos nos encontrar com a vida verdadeira. E se abrirão os nossos olhos. E assim enxergaremos de uma outra maneira tudo aquilo que foi plano de Deus na nossa vida, estaremos diante dele face a face, enquanto isso estamos aqui nesta terra e nós não enxergamos com tanta clareza, por isso que nós precisamos da luz da fé, queremos nos inspirar em, na Samaritana que vê em Jesus a água da vida eterna que sacia toda a sede. Queremos enxergar em Jesus como o cego, aquele que nos dá uma nova visão sobre a vida e nos faz até mesmo nos levantar de momentos que pareciam que eram um fim, momentos de morte e que agora se abrem para uma vida diferente e nova que precisa de adaptação, mas é algo que Deus realmente está nos mostrando como caminho novo. Queremos, como Lázaro, ressuscitar no relacionamento, na convivência com as pessoas, nas escolhas que nós fazemos e assim verdadeiramente viveremos uma vida em Deus que sempre se encaminha para mais vida, vida eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.